Meu nome é Camila Pena, eu trabalho na área de pesquisa sobre movimentos sociais, Estado e políticas públicas. Eu venho desenvolvendo pesquisas junto com o GEPASSE, né, junto com o pessoal da linha de movimentos sobre participação, ativismo e movimentos sociais. E ao longo dos últimos anos, nossa agenda de pesquisa tem sido voltada para compreender os processos pelos quais movimentos, ativistas e dinâmicas sociais, de forma geral, acabam por impactar ações de políticas públicas e acabam por impactar a própria organização do Estado, no sentido de formular ações é, em prol da, enfim, de, né, da, das diferentes agendas de políticas públicas. É um tema importante para a gente uh, pensar uh, na dinâmica, né, como Estado e sociedade não podem ser vistos como uh, enfim, né, um processo separado, porque uh, tudo que a gente pensa em termos de políticas públicas tem uma, uma característica uh, que tem um histórico né, da dinâmica social, então, portanto, se a gente pensa, por exemplo, políticas de desenvolvimento rural ou políticas uh, relacionadas ao tema de raça, ao tema de gênero, todas essas políticas elas são fruto de um longo processo na sociedade de luta social, de ativismo, de tentativa de, de formatar e de influenciar as ações dos estados que culminam em políticas públicas. Tá? Então a ideia do grupo tem sido ver essa dimensão da, do ativismo social e como ela se conecta com ações práticas, né, ações que, que se configuram que se cristalizam em políticas públicas. E aí, nos últimos anos, né, a gente tem, enfim, trabalhado nessa linha e a gente tem, a gente está tentando agora adequar esse que seria esse ferramental um, teórico e analítico para conseguir interpretar as mudanças mais atuais pelas quais o Brasil está passando, é, notadamente a mudança na, na no espectro político-ideológico né, do governo e como agora essa nova dinâmica social, ou seja, essa nova, essas novas formas de ativismo, de organização da sociedade com uma predominância, né, ou com uma, um, pelo menos uma visibilidade maior de um setor mais conservador, mais alinhado com a ideologia liberal, como que isso impacta ou pode impactar em políticas públicas também diferentes. Tá, então seria um pouco aplicar né, essa, esse, esse longo processo de, de pesquisa e desenvolvimento de instrumentos analíticos que foi se que foi sendo que foi se aprimorando nos últimos anos para analisar então esse período pelo qual a gente está passando com essa mesma perspectiva. Tá, então a relevância da linha, a relevância da agenda de pesquisa está configurada, está né, tá posta aí. É Uma questão muito urgente, muito uh, cuja análise, cuja interpretação é mais do que nunca necessária. É, e a gente, enfim, está é, trabalhando para utilizar então essas ferramentas teóricas e essas ferramentas teórico analíticas que a gente construiu para poder interpretar esse momento e contribuir enfim, com a interpretação da sociedade com a lógica da, da, da produção de políticas públicas e a lógica de organização estatal.